Fala pessoal, meu nome é Ricardo, sou do administrador do Buterrer Brasília. A gente está no intuito hoje de fazer essa live aqui para falar um pouco sobre o projeto que tá, estão se criando no Brasil na criação de departamentos da raça e tudo mais. Vamos, vamos tentar deixar claro aqui como, como isso vai ajudar a a raça no, no país hoje, tá? Eu tô aqui com, com o Thomas e com o Giovanni, eles são criadores e representantes de cada departamento. Então, eu queria começar aqui com, com o Thomas. Thomas, qual, qual é o intuito do da criação desse departamento, hein? Bom, me uh, chamo Thomas, sou diretor de divulgação do departamento gaúcho da raça Volter. A gente está com a ideia do departamento para divulgar a nossa raça, falar um pouco sobre ela, né? Criar alguns eventos... Uh, em meio a essa pandemia, foi, foi, foi facilitada por causa das lives online, antes a gente tinha dificuldade com aquela reunião presencial, de um não poder, outro não poder, acabou tendo essa pandemia que acabou ajudando a gente com esse, esse projeto de departamento. E a gente está se movimentando, mais é para divulgar a raça, instruir aquele criador novo que quer começar, uh, tirar essa mística de algumas coisas do Bolterre, que, que é lá do passado, né? para realmente agregar conteúdo na raça. Legal. Quer acrescentar alguma coisa aí, Giovanni? Faz, aproveita e já faz sua apresentação. É, e aí, galera? Meu nome é Giovanni, eu faço parte da coordenação de eventos do Departamento de Guterres Brasiliense. E é basicamente isso aí que o Thomas falou, né? Para beneficiar a raça e instruir mais os proprietários né, entender mais da raça que tem. Né, e com isso aí, poder fortalecer a raça em cada região e, consequentemente, no Brasil fazer uma pergunta, Giovanni. Tem alguma entidade que está que tá por trás do departamento? O departamento é uma associação de, de criadores ou existe uma, uma entidade, por exemplo, a CBKC? A CBKC está por trás da criação desses departamentos? Isso, a gente... O que, o que, que acontece? Existe a CBKC, né, que é a representante da FCI no Brasil, e os departamentos estão sendo criados com, com o intuito de ser algo específico para determinada raça, né? por exemplo tem departamento de vários tipos de raças diferentes é, a gente trabalha é, em parceria com a CBKC né eles que dão, dão um, entre aspas, um certo suporte para a gente a gente precisa da autorização deles para poder ter o departamento né e a gente é, trabalhar em parceria né nós criamos eventos específicos da raça né, que ambos podem se beneficiar é, no intuito de melhorar e instruir mais e melhor os criadores e os proprietários das, das raças, né, não só do moderno, porque existe, pode existir departamento de todas as raças que são reconhecidas pela FCI. Legal. Thomas, eu não, eu não, não sei se eu vou te pegar de calça curta aí, mas uma dúvida legal existe existe uma regra para todos os departamentos tipo assim cada departamento só pode fazer isso ou é meio aleatório cada departamento pode tem liberdade para fazer algumas ações diferentes você sabe me dizer cara pelo que pelo meu entendimento né há, alguns estados têm uma diferenciação de departamento até para criação aqui no sul foi cobrado que tivesse cinco pessoas seis pessoas responsáveis né para cada cargo tem estados que eu sei que foram necessários apenas quatro. Tá? Então, já começa aí uma diferenciação. Mas a gente realmente precisa de uma, como o Giovanni falou, a gente é, precisa de uma representação da CBKC para cada evento que a gente for criar, para cada conteúdo que a gente for passar. E porque a gente está representando também a CBKC, entende? Então, a gente não pode fomentar nada além... Do que a gente acha que pode sem uma, uma, uma certa autorização deles, né? Então, cada, cada ação de cada departamento tem, tem que ter uma autorização prévia do, da CBKC. Isso. É assim, assim, só desculpa interromper, mas é, a gente fala CBKC é o Kennel de cada estado, né? Na verdade, não, fala, não falei isso, não, a gente CBKC, mas não, não chegou a falar sobre o Kennel, né? A gente trabalha em parceria com o Kennel, que é que vende pela CBKC. Né, basicamente, seria isso aí. Então, tem, tem um representante de, de, de, de cada kennel clube de estado dentro de cada departamento, é isso? Não, porque, assim, entre aspas, tem sim, porque quem, os criadores, eles, eles fazem parte do, do canal clube, né? ele tem que ser associado ao Kenyon para poder é, fazer parte disso, né? Então, todo mundo que está, basicamente todo mundo que está é, à frente dos departamentos, são pessoas que têm vínculo com o kennel, né? Que tem com a CBKC através da associação, porque faz registros de ninhadas, né, E tudo mais. Não, beleza. Mas, Giovanni, é o seguinte. Se, o, se você, se você quer, quer realizar, sei lá, qualquer ação em cima do departamento, você precisa da autorização da CBKC ou um próprio Quênio Clube consegue te autorizar... Uma, uma ação ou não. Ou você, não, tem, aí, aí ou gênio, você tem autonomia você... para realizar qualquer, qualquer tipo de ação, entendeu? Não, a gente, a gente trabalha direto com o Kenil, né? A gente vai fazer tudo partindo com o Kenil. Legal, bacana. Tá, aí, como eu comecei pelo, Tom, pelo Thomas aqui, eu vou puxar uma outra pergunta agora para o Giovanni. Cara, como, como, como é visto hoje a possibilidade do departamento... Ajudar a raça. não eu falo ajudar a raça em vários termos: em divulgação, desmistificar, fazer, fazer, fazer o entendimento daquele, daquele leigo, entender o que é a raça de verdade. Eu falo isso porque quem tem Guterrier quem tem costuma, costuma ouvir muito quando sai na rua. Ah, esse é o pitbull, é o pai do pitbull, é o pitbull verdadeiro. Eu já escutei. É o Red Nose, é o Red Nose. Eu já escutei. É o pitbull japonês? Então, tipo assim, quando eu falo ajuda, eu, eu falo nesse lado de desmistificar, divulgar, ajudar, ajudar. Cara, a gente, a gente, a gente vê hoje que no, no Brasil vem crescendo muito esse lance de, de cara de você auxiliar, auxiliar um tutor até para poder que evite um, um problema na frente, que é esses problemas de abandono. Então, eu queria saber o seguinte, quais que, qual que são as ações do departamento hoje que visa a raça? Vamos falar primeiro da raça, depois a gente fala dos tutores. Puxa o barco aí, Giovanni. É, é, vai ser... O foco total é isso, né? O departamento, ele, vai ser, ele é criado para isso. Para instruir e orientar os, tanto os criadores mais novos que vão começar e que estão já na caminhada, quanto os proprietários, né? É uma via de que de mão dupla que você já pega os dois, né? tanto a parte, o braço da criação, e o, e, o, e o braço que o pessoal que é o tutor, se assim dizendo. né Então, vai ser criados eventos, palestras, seminários, é, futuramente podcasts, né, lives, é, para ser instruído isso aí, porque a maior dificuldade que nós criadores temos é a pessoa, o cliente que quer comprar ou, quer, ou tá com um problema com o seu cão, tem vários pontos, né, você citar alguns aqui, primeiro, tudo que lê na internet acredita, né, não sabe, não não tem uma fonte, talvez realmente confiável para se dizer, né, e outra também é que buscar sempre adquirir filhotes de, de criadores responsáveis, né, também tem essa vertente aí, porque às vezes a pessoa compra de um cara que ele não é um criador, né? ele é sim um cachorreiro, é, eu, acho, eu acho legal esse, esse tema, principalmente nessa fase final do, da sua fala, aí, porque hoje a gente vê um problema muito, muito comum na raça, porque a gente, a gente que conhece a raça, a gente sabe que não é uma raça muito fácil de criar, Ela, ela é uma raça que tem alguns problemas característicos da raça, e que pode ser evitado, a grande maioria deles, com um pouquinho de, de, de conhecimento, um pouquinho de estudo básico sobre a raça, você consegue evitar diversos, diversos problemas de saúde desse cachorro. Aí eu te falo, eu vou passar para o Thomas agora, qual que é o projeto de instrução do, do possível comprador que o departamento tem, por exemplo, a gente, a gente já começou o vídeo falando de uma um possível criação de podcast, Seria só nesse podcast ou existe algum, alguma outra ideia do departamento de levar essa informação, não só, não só da raça, mas de, dessas doenças características da raça, que pode ser evitado com um pouquinho de conhecimento ou com uma, uma busca inteligente para um criador responsável, porque evitar aquele negócio do, do jeitinho brasileiro, né? Porque Se o criador está vendendo a 3 mil e tem um uhum. de 800 na LX, por que, que eu vou pagar 3 mil, né? Fazer, fazer o a pessoa que não tem, não tem um animal e está atrás de um, entender essa diferença de, de preço. Existe algum projeto de instrução a, esse, a esses novos tutores? Ricardo, eu vou falar um pouco do, do, do meu começo na raça, que acho que, que diz muito sobre isso aí, que a gente está conversando agora. Eu conheço o Bolterre há 16 anos, conheço o Bultério. sou criador profissional há 6 anos. E assim, ó, o que mudou minha visão do Bolterre? Pô, o primeiro Bolterre que eu vi, eu achei legal, eu fui lá e comprei. Não foi uma decepção total, mas eu li o padrão depois disso, procurei conhecimento e o padrão é muito interpretativo. Ele é ilustrado, mas ele é muito interpretativo. Quando eu presenciei a primeira exposição, minha cabeça já mudou 100%. Assim, ó, vi os Bolterres ali, aquele cachorro que foi campeão, aquele cachorro que se destacou naquela exposição ali, já mudou minha cabeça. Então, com a criação do departamento, vai ter muito evento relacionado a isso. Encontro da raça, match especializada da raça. Especializada hoje preciso de, no mínimo, 15 cães. Na exposição que eu fui, tinha seis. Não era especializada. Então, a primeira especializada que eu fui, eu conheci uma cadela de Minas Gerais, do Léo, até a Zara. Cadela muito linda. E ali foi onde mudou, mudou completamente minha cabeça. E já dentro desses seis anos que eu iniciei minha criação, também vi uma outra linhagem de cães ali, e não consegui fixar um tipo que eu queria, que era aquilo ali, eu mudei de novo minha criação, reiniciei minha criação, e eu acho que assim, eu não, não tô fomentando a pessoa a ser criadora, a criação, iniciar uma criação, mas eu tô fomentando ela a procurar um cachorro para depois, ah, filhote tudo é bonito, filhote todo mundo sabe, todo mundo, quem tem, quem tem filhote é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, e tu tem um sonho de ter um Bull -Terry. quando ele cresce, ele fica adulto, talvez não era aquilo que tu esperava, entende por uma falta de conhecimento então aquela pessoa que está procurando um Bullter, ela vai ter a chance de começar certo de não de não ter uma decepção maior porque nessas decepções que muitas vezes acontece um abandono entende? Ela vai lá e que nem você falou, no, na OLX tem cachorro de 800 reais tudo bem, vai lá compra o um cachorro de 800 reais, era um sonho teu ter um Bullter, ele cresce e vira uma bicicleta entende? então é, é uma frustração que a pessoa tem e a gente, com, essa, com o intuito do departamento, é passar conhecimento. A gente vai começar com, com conhecimento básico, a gente vai criar eventos, a gente vai chamar o público lá para conhecer aquela raça, para dizer do temperamento, para falar da saúde, a gente vai abrir esse espaço nos comentários ali para a pessoa fazer uma pergunta que ela tenha dúvida, porque às vezes tu tem a dúvida e tu não tem para quem perguntar, entende? Ou tu joga num grupo lá e tu recebe 50 respostas diferentes e nenhuma pontual que te sirva, então a gente está abrindo esse espaço do podcast, esse espaço do evento para você chegar próximo de um criador e falar, pô, eu quero comprar um cachorrinho, mas assim, ó, qual que é a característica da raça? Eu li um pouquinho, mas eu não vi, daí o cara vai ter a chance de te mostrar assim, não, então, o olho tem que ser triangular, ele tem o um cachorro ali ele te mostra. A cabeça tem que ser em formato de ovo, não é de, de, de lado. Tu olha de frente, tem que ter um, um, um perfil de ovo. Aquela curvatura é, é um doll face, tem que ser suave, não é aquela coisa exagerada. Então, a gente vai, vai criar o evento para ser pontual. E isso acho que vai agregar bastante, tanto para quem quer iniciar, tanto para quem quer ter, e até mesmo para aquele criador que começou como eu, com, com uma ideia, e não tinha a prática. Ele tinha a teoria, mas não tinha a prática. E isso a gente vai agregar bastante na raça. Eu acho, eu acho legal esses pontos que você tocou aí. Eu queria até acrescentar um ponto que você colocou... Você usou até o exemplo do compra um filhote, e vira uma bicicleta. eu quero alertar também, cara, porque quando você quando você faz dessas compras que você não tem você não tem como investigar, você não consegue, você não consegue ver os pais, você não consegue diagnosticar qualquer qualquer problema que você viria pessoalmente, por exemplo, essas vendas online, a gente tem um problema muito grave. Vamos colocar assim, um, um problema simples, por exemplo, sarna demodex que talvez você, você viria já na mãe, porque como, como a mãe teve a, ninhada, a carga a carga de, de, de defesa hormonal e tudo mais, está tá muito para baixo, e você já está atacando. Às vezes, você indo lá ver os cadelas você já vê que a cachorra está com uma falha de pelo ali, não sei o que, você evita. E Cara, isso, isso, deixa eu só apontar uma coisa. Uhum. Uhum. Uh, o Giovanni ele é, ele faz parte do departamento de Brasília. Ali, se eu não me engano, o Danilo está fazendo parte. Me corrija se eu estiver errado. Tá sim, pode, tá sim. pode falar com o Danilo, se eu não me engano, o TCC da faculdade dele, que ele é veterinário, foi defender a sarna. E assim, ó, a sarna é um ácaro, e todo o cachorro carrega. Só que daí tem aquela parte da, da, da imunidade onde o ácaro se manifesta, tem a sarna juvenil. E, esse, e a gente vai abri, abrir o podcast com essa possibilidade do Danilo, por exemplo, que defendeu um TCC de sarna, exaltar isso aí e explicar o que, que é a sarna. Não estou dizendo que, tu, que, que tem que ser produzido, reproduzido, que tem que ser utilizado o cachorro que tem a sarna, mas ele vai, ele vai poder explicar melhor do que eu propriamente o que que é para aquela pessoa que não faz ideia e entender do que que é, entendeu? É, então é essa, essa, essa oportunidade é muito legal. Isso lá, porque o que, o, o que acontece eu, na, minha, na minha cabeça aqui, a pessoa entender por que que acontece aquilo, né? proprietário falar ah, meu cachorro está com algum problema mas o porquê que aquilo acontece? O que que causa aquilo? É A pessoa ser instruída para aquilo. Né? Então, ser alertada se consegue... das possibilidades. E saber, é... também, e saber também que é um problema sem cura. É um tratamento ad eterno que ela vai ter que fazer. Vários é cuidados aí. que vai ter que tomar. Depois, então... que, depois que se manifestou, é, é contínuo, cara. É, é tratar para o resto da vida. Eu tenho um PDF aqui que eu mando para o pessoal que, que eu que às vezes me procura até para comprar e eu falo, cara, ó, tu não pode submeter o cão a cloro, cal, cimento, sol, sol, o alto do sol, tudo isso eu, eu passo de instrução, mas eu acredito que quando a gente abrir a oportunidade do podcast de alguém falar isso, fica mais claro, ele vai ser mais pontual, entendeu? Porque assim a... Ah, eu vou ter o cachorro lá, mas eu joguei na minha piscina que eu fiz um tratamento de cloro lá e deu uma dermatite. Cara, tu, tu tá expondo o teu cão, mas tu não sabe nem de onde vem a dermatite. Então, a gente vai te falar. E quando tu começa a submeter demais o cão, a imunidade dele baixa. E é onde tem a chance de acontecer de exploriferar de o ácaro, né? Sim. Eu acho, eu acho que é super, super importante a gente passar isso para as pessoas, porque, querendo ou não a gente a gente vê o, o índice de, de, de cães com sarna na criação profissional é muito baixo mas nessa de fundo de quintal é altíssimo cara se a gente se a gente pegar essas páginas de facebook e a gente abrir essas páginas de ajuda o de gente com, com cão, cão sarnento pedindo ajuda, e muitas das vezes sendo tratado de forma errada, sendo tratado como se fosse uma alergia, um, ou qualquer, qualquer outro problema de pele, também é alto. Então, eu acho que é muito legal essa possibilidade da gente conseguir alertar também problemas de saúde da, da raça, não só para quem já tem, mas para quem está procurando. Eu acho que que essa ideia do departamento é, é, é primorosa. É, o Ricardo, você tinha perguntado em questão para os proprietários, a gente tem um plano, né, já está em desenvolvimento, na verdade, você já está ciente, de criar uma carta instrutiva, na hora que a pessoa for pegar o filhote, tem uma carta de instrução, né, para ele ser também mais direcionado ainda, né, de como que é os cuidados, como que é temperamento, atividade física... Por mais que talvez você encontre na, encontre na internet, mas às vezes não tem algum certo detalhe que talvez para a pessoa é crucial na hora do manejo. É, então a gente tem esse plano, né, já está em desenvolvimento. E também, como que a questão do cloro aí, é, na minha visão, também a pessoa tem que. Isso é uma questão de, de feeling da pessoa, né? Tudo que você pescou o cachorro ao excesso, ele vai responder de alguma forma tanto talvez sol ou álcool ou, ou água, né? então ele tem que ser ciente, por exemplo, se ele expor o cão a tal, certo tipo de coisa, o então vai se predispor até algum tipo de problema. Então, pessoa tem gente que não tem essa, essa assim, esse pensamento, né? Às vezes faz até sem querer, não tem essa, assim, essa consciência disso. Aí é, a gente e a gente vê também que é comum a gente a gente a gente vê cada mês cada vez mais um crescimento da da raça no país, a gente vê cães apresentando problema com material químico, né, de limpeza, até com grama mesmo. Eu acho que que seria seria legal também a gente ter uma forma de instruir isso aí para a pessoa entender quando quando esses problemas começam a se manifestar. A gente tentar, a gente tentar guiar essas pessoas para mais ou menos o, o que é para que ela possa procurar um profissional para fazer o tratamento correto disso Sim. e entender que o problema de pele, apesar de ser muito parecido, os tratamentos são muito distintos, né? Existe, alguma, existe alguma ideia do, dos departamentos de fazer um, um cadastro de, de veterinários, vamos supor assim, veterinários que são, são conhecedores da raça, assim, sabe? Para facilitar essa busca, que a gente sabe também que, que quanto mais um, um veterinário conhece a raça, mais fácil de diagnosticar esses problemas característicos, né? Eu acho que, não sei não sei em Brasília, mas aqui para o Departamento do Sul, ah, foi solicitado que tivesse um veterinário ou algum estudante. Então, acho que justamente é para isso. Antes eu tinha falado ali até da compra do Bolter e uma bicicleta. Claro que esse cachorro nem sempre é abandonado ou maltratado, né? Eu acho que todo cachorro tem que ser tratado com amor igualmente, né? Mas eu, eu digo pela frustração o, A gente tem aquele Buterrer Recui lá Que a gente vê que são muitos cães atípicos Tu não vê um cão com características Acentuadas da raça sendo doado Muito difícil Quando, quando, quando vê tem problema de saúde né É, então É isso, é isso que a gente, a gente Quando eu falo é, essa questão da frustração Não estou dizendo que, que vai ser desvalorizado Em questão de, de a, Amor ou carinho mas eu digo que na maioria das vezes acontece, justamente acho por causa que, disso, né? Eu acho que é, é, é meio que, que certo que, que todos os criadores pensam da mesma forma. Eu acho que independente, independente do cachorro que você adquiriu, se ele, se ele é puro ou não, se ele tá no padrão ou não, se ele é doente ou não, você adquiriu esse cachorro, você é responsável por ele, né? Então, claro. cuide, cuide e dê amor. Acho que é o mínimo que você, possa, você pode fazer pelo animal. Independente se ele tem raça ou não. Eu acho que é, isso é. Como eu falei ali, a parte do departamento, que aqui foi solicitado que tivesse um veterinário, eu vi também numa live da, da CBKC, que é um negócio que a gente não fala, que foi falado assim: ó, que hoje tudo para ti ser profissional de alguma coisa tu precisa de uma formação, né? Por exemplo, para ti ser médico ou médico veterinário tu precisa fazer uma faculdade. E para ti hoje ser um criador ou um sinófilo basta ter um cachorro. Então, eu acho que a gente tinha que, daqui a pouco, a CBKC exigir uma formação, um conhecimento básico de... Ah, tu quer ser criador de determinada raça? Tu tem que ter um entendimento, então, do padrão e das, das características daquela raça e das doenças de, de, de predisposição. Eu acho que isso facilita, facilitaria. Eu acho, eu acho essa ideia, principalmente, de, de, de atestado de saúde, de, de doenças características, eu acho que, cara... É, é, é o que vai acabar acontecendo, sabe? Até para poder fazer tem, a melhoria. Tem que acontecer, de... né? Tem que, tem que acontecer. acontecer. Aí eu, eu fiz a pergunta, ficou no Giovanni, no, no, no, no, no Thomas, e não foi para o Giovanni. Tem algum, alguma ideia no, no departamento de Brasília de fazer um, ca, um catálogo de, de veterinários com experiência na raça? Vamos supor o seguinte, a gente tem o próprio Danilo, que é criador e veterinário da gente ter algum outro, problema sei lá, você você é criador e possui um veterinário, o veterinário está com você há anos, tem conhecimento. Existe a possibilidade de fazer um catálogo desse, de, de, de, de veterinários com experiência na raça, ou não? Ou vão fazer um catálogo de divulgação de, de veterinário em si? É, a gente tem esse projeto, até mesmo porque o Danilo também é veterinário, ele facilita um pouco, ele é criador, então esse já facilita. Sim. Agora, o que a gente vai buscar fazer é buscar, se possível, né, se o cara tiver conhecimento com a raça, é especialistas em cada área. Por exemplo, cardiologista, a gente sabe que existe um exame de prática, que é o Doppler, do bull do então a gente vai buscar um cardiologista para fazer parceria, para beneficiar a comunidade de Brasília. Né? E também no Brasil tem, já tem laboratórios que está fazendo exames genéticos, a gente vai buscar parcerias com esse laboratório para ter desconto, nessas né? coisas, para poder agregar mais para o proprietário, né? até mesmo para o criador também, para ter mais segurança. Então a gente vai tá estar buscando fazer, fazer essa parceria e também vai ser desenvolvido um sistema independente, um sistema do próprio departamento, com cadastro, tanto de proprietário, quanto de veterinário, clínicas que, que tem, vai ter parceria né, e, e alguns, outros benefícios que possa surgir para o proprietário e para o criador. E pegando pegando nessa nesse tema que você levantou sobre sobre a facilidade de, de exames de doenças, características e demais, a ideia é tornar essas informações públicas para ajudar na, na nas informações entre, entre criadores, por exemplo. Sim, é, não só criadores, até, porque porque assim, talvez você tenha um, uma pessoa que ele é proprietário, ele ele não cria, mas ele gosta de entender o porquê, né? Então, para qualquer pessoa que queira aprender, né, ter um conhecimento um pouco maior, é disponível para todo mundo. A gente vai futuramente vai ter lives, seminários, né, explicando como que surgiu, né, o exame como que é feito de cada doença, se tem marcador genético já, se não tem, as que não tem, como que faz né, para para todo mundo, independente. Se não, você... Mas eu falo, eu falo, eu falo. Vamos por seguinte. Eu, Ricardo, sou criador, tô querendo pegar uma cadela do uma cadela do Giovanni para cruzar ou um, um macho ou um, ou com, adquirir um filhote seu para para eu colocar no meu plantel. Existe e vai, vai existir a possibilidade de ter um banco de dados dos exames desse, dessa árvore genealógica para saber até no, no que eu devo cruzar e se eu devo cruzar esse cachorro? Sim, sim, vai, vai ter sim. No, no, no próprio sistema que vai ser que a gente vai ter, né? Que vai ser independente, todo, toda informação, tudo que tiver, vai ser foco, vai ser tudo guardado nesse sistema, né? Tipo, um banco de dados, todos os cães que já foram testados cães que às vezes é carry, né, não é afetado, mas é, é carrega, né, então vai, vai ser tudo, aí e a intenção é ser disponível para todo mundo, né, para poder, porque é, quando a gente trabalha com, com animais, né, com questão genética, é, fechamento de sangue, essas coisas, tudo pode acontecer, né, querendo ou não. Então, quanto mais exames e mais, e maior for o histórico de, de exames dentro dos parentescos e tudo mais, mais você vai, vai saber onde é que você está, né, entre aspas. Você vai saber se, se alguém já teve problema, se não teve, se teve, que tipo de problema que foi, foi por conta de manejo, é por questão de sangue, genética, né, então a pessoa consegue ter muito mais informação, né, trabalha, trabalha com mais segurança. Eu acho, eu acho essa, ideia, essa ideia sensacional. Inclusive, eu acho que tinha que ser meio que, que obrigação da, da CBKC para poder registrar esses cachorros, sabe? Eu sei que é um cenário que ainda é, é distante, mas ia evitar tanto problema, cara, na raça. É, na verdade, assim, porque lá fora, na, na é, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, na Europa em geral, Reino Unido e tudo, na Austrália também, é, já, já é de prática fazer esses exames o problema do Brasil é que é, a dificuldade de encontrar pessoas e laboratórios para fazer agora que tá questão genética agora que tá tendo um laboratório aqui para fazer né Doppler já tem você consegue fazer em vários lugares eu agora, tinha visto eu tinha visto há um tempo atrás que o de surdez acho que só tem um lugar no Brasil que faz né É, de surdez eu acho que tem uma, uma universidade que faz mas tem uma veterinária que ela faz também ela comprou equipamento inclusive ela se você custear por exemplo se tem uma região como a Brasília tiver muita gente que quer fazer junta todo mundo custeia é, a viagem dela para Brasília e ela consegue fazer um preço melhor e consegue fazer exames né, em vários cães né? eu, se não me falha a memória consegue fazer até em 8, 8 ou 18 cães agora eu não me não me recordo mas ela consegue fazer tipo uma quantidade interessante por dia de exames nos cães né, por exemplo, pode, pode fazer isso, né, que também a gente... É uma intenção no futuro de juntar a comunidade, quem quiser fazer, quem não quiser, pelo fato de ter, não ter é, muita opção no Brasil ainda de fazer o um Bayer, por exemplo. Né, os outros exames é, você consegue fazer, né, o genético você consegue enviar o material via correio, né, e tem um exame que é o PKD, um renal que... Que não tem, mas já está sendo trabalhado para ter aqui também, né? Então, hoje, daqui eu acho que daqui no final do ano, no máximo, ano que vem, a gente já vai ter todos os exames de prática que já se faz na raça aqui no Brasil. Talvez não com tanta facilidade igual lá fora, mas já vai conseguir encontrar praticamente todos no Brasil. Legal, quer acrescentar alguma coisa aí, Tomando, em cima disso. Claro, eu acho que a hora que for implantado isso aqui, a gente vai separar, né? que nem a gente diz aqui no Sul, a gente vai separar os pintos dos galos, né? porque, é, mas é verdade, vai ficar mais fácil para quem quer adquirir um filhote de qualidade e que tem uma, uma, uma carga genética legal, saudável, porque vai estar separado. Aquele cara que se omitir, aquela pessoa que, que, que é negligente com a raça, ela não vai estar dentro desse quadro. Então, isso vai facilitar para aquele, aquele, aquele novo tutor não ter problema. Aí, vamos supor que a vida do, vida do, do nosso Bolterre hoje é de 15 anos estimado. Ele não tem problema durante 15 anos com a saúde do seu pet, né? Que é uma coisa que gera um gasto, gera desgaste e gera até dor, até na família, né? Então, eu acho que a, quando separar isso e quando estiver girando mesmo a roda, isso aí vai ficar legal, cara. Vai, vai funcionar mesmo. Cara, isso tem que ser, tipo assim, divulgação aberta e pegar, por exemplo, os canais do departamento, os canais do Buterre Brasília, esses canais de grupo regional e divulgar isso, cara, porque você está tá, tá mostrando para a pessoa que você está comprando um item, querendo ou não, com uma, uma certa segurança, não é uma loteria. Aquilo que você falou é a, a pura verdade. É difícil, até para criador profissional identificar problema de, de genética ou de, de, de padrão em filhote. Fala. Filhote é tudo bonitinho, está tudo tudo maravilhoso. Os problemas vão aparecendo com o crescimento, com o desenvolvimento do cão. Então, eu acho que com essas informações, você minando minando esses problemas, a pessoa, a pessoa vai conseguir comprar com mais tranquilidade. Por mais que isso possa gerar um custo a mais, que com certeza vai, vai acabar agregando no, no animal, mas é um item de segurança. É mais fácil você gastar agora na aquisição do que você ter que fazer um tratamento ad eterno, né? Ah, sem dúvida. E hoje é uma consulta parte de 150 reais, qualquer exame que você for fazer no seu cão já vai aí, vamos supor, jogar por baixo a 500 reais, tudo os gastos. Então, se tu agregar 500 reais num filhote e tu não ter esse desgaste de veterinário, de tratamento, não. Não submeter o filhote àquele, àquele tratamento que, às vezes, pode ser até meio agressivo, né? Uh, agressivo que eu digo para o bem-estar do animal, né? Então, uhum. isso facilita, né? Facilita bastante. E eu estava pensando aqui, falando e estava pensando. Vai existir alguma coisa do departamento em relação aos maus criadores? Abrir uma, abrir um, um, uma, uma parte no, no departamento de como se fosse de rastreio mesmo, de reclamação, de, de, de criadores registrados ou não, para você, você conseguir apontar esses, esses más criadores, de até transformar, deixar impossível de, de registrar filhote, por exemplo, essas pessoas que tão, têm reincidência, sei lá, um cara, de, sei lá, vamos botar, eu, Ricardo, fui comprar um cachorro, comprei um cachorro com sarna. Existe algum lugar que eu possa reclamar que esse, esse criador está vendendo... Um, um cachorro doente tudo mais para fazer esse controle? Existe essa conversa dentro do departamento? Então, esse canal já existe já, é que assim, ó, a gente não pode submeter isso a, a, ao público porque gera processo né? a própria CBKC, por exemplo a gente não pode entregar um pedigree sem estar assinado para o criador uh, transferir para o nome dele, a gente não pode fazer um contrato de castração a própria CBKC uh, pede isso para nós e, e fala isso, que é que é contra as normas deles, né? Então, tem um canal já no Google, que é antigo, que é o Reclame Aqui. É... Ah, não sei se ainda está funcionando, tem um ou outro criador que está lá já cadastrado, então, é... é o único meio que tem de se defender é o Reclame Aqui hoje. Mas você sabe se existe, por exemplo, na CBKC, alguma coisa desse, desse lado de, de reclamar, e essa pessoa, por exemplo, esse criador, perdeu o afixo dele, por exemplo, perdeu o registro de tem, tem, tem, se for feita a denúncia e for comprovado, ele perde o afixo, né? Ele perde o direito de registrar os cães deles ali, e a, até tem uma linhagem de sangue por vários motivos de denúncia, ficou parado, e acho que, acho que o não vou citar o nome da linha, mas o Giovanni sabe, acho que quatro cinco ou seis anos foi, foi é, bloqueado de criação, voltou agora, acho que ano passado, esse ano, a criar de novo, mas uh, tem, tem essa possibilidade, sim. Entendi. Beleza, acho que a gente, a gente nessa parte do, da raça, do departamento, a gente falou bastante. Vamos falar agora dos tutores. Quais os benefícios que o departamento pode, pode fornecer, ou vai fornecer, eu não sei qual, como é que é o projeto de cada departamento, para esses, esses tutores, ou já existentes, ou novos tutores? Vamos começar pelo Thomas aí. Ah, essa daí tu jogou para mim, né? Então, vamos, vamos fazer você quer que comece pelo Giovani? Não tem problema não. Não, deixa deixa, deixa ele falar um pouco também ali, depois eu, eu tento pontuar alguma coisa, se ele deixar, ah, deixar não, a falha. Então, a gente, a, a, você mesmo já está um ciente, né, Ricardo? A gente falou com você também, porque você é envolvido com a comunidade de Brasília, com né, o pessoal de instrutores. Então, a gente quer fazer esse trabalho bem focado na comunidade dos proprietários em, em, em Brasília, né? que é, acho que o maior benefício, além da instrução da pessoa entender por que acontece cada coisa e saber o que está fazendo vai ser descontos, né? Que nem eu falei, a gente vai buscar profissionais especializados em cada área cardiologia é, é, dermatologia né, clínico geral quem mexe com clínica de imagem e para buscar o que? Desconto, né? O benefício que a gente consegue fornecer pensando no veterinário além, além tirando essa parte de instrução né, do, do proprietário é tentar é agregar né o pro, é, pro proprietário né economizar dinheiro né algum tipo de desconto a gente vai buscar para estar tá aqui o pessoal que participar tá com a gente para ter esse desconto aí né legal mas só na parte de, de saúde ou no alimentação também tipo pet shop banhotos essas coisas também a ideia é essa sim a gente vai buscar tudo de, desde o banho né que é o mais simples assim entre aspas dizendo até a parte mais complexa seria um exame de marcador genético, né? Vai pegar tudo, né? A gente vai tentar é, é, criar benefícios em todas essas áreas para o proprietário. Legal. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que vai ser feito o controle do, do tutor para poder ter acesso a esses benefícios? Vai existir algum tipo de associação ao, ao, ao departamento? Sim, a gente vai já está fazendo, né, buscar meios que para, como se fosse o ser um associado do departamento né? brasiliense. Aí, a pessoa que faz, dentro do sistema que a gente está desenvolvendo, o tutor ele vai ter os benefícios, né, que pagar anuidade, por exemplo, ele vai ter uma gama de, de benefícios, né? e aí ele pode usufruir a qualquer momento. Legal. Vai ter essa possibilidade no, no, no departamento gaúcho também, Tomas? Então, nessa parte, a gente está engatinhando ali. Quando a gente fala em, em banitosa, uh, desconto em ração, desconto em veterinário, isso a gente está engatinhando. O que a gente criou aqui foi uma contribuição espontânea para fazer parte de um grupo aqui, uh, para tirar dúvida, para esclarecimento. E, e essa pessoa que fizer essa contribuição espontânea, ela ganha 50% de desconto nos nossos eventos. A gente está realizando agora o um match dia 17 de julho. Onde a inscrição inicial do primeiro cão é 50 reais, do segundo cão é 25 reais, e a partir do terceiro é 10 reais. Então ele tendo 50% de desconto em cada inscrição. Já é uma forma que a gente achou de, de bonificar essa pessoa. né? E uhum. também fazendo parte de um grupo seleto ali para esclarecimento de dúvidas e, e determinados assuntos que a gente vai conversar. É, diretamente com criadores, né? ele vai ter esse acesso diretamente com criadores, não só com um, vai ter ali, só, só da diretoria já são seis, e a gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma somatória, se eu não me engano, de... Cara, acho quase quase 20 criadores com a afixo, ou 15 criadores com afixo, se eu não me engano, e isso vai, vai agregar bastante conteúdo até para quem não tiver informação, e claro que a gente está tentando correr atrás aí de mais, mais eventos, e essa, essa parte da da ração e veterinária é uma coisa que tem que ser estudada, porque por vezes a gente vai beneficiar alguém que quer ajudar, mas alguém que quer ajudar vai ficar de fora, porque também é concorrente daquele, então a gente tem que, tem que ver como é que vai ficar essa situação, mas a gente tá engatinhando em relação ao departamento de Brasília, realmente. Cara, é, é sensacional essa ideia, porque a gente sabe que esse comércio pet hoje em dia, cara, tá cruel, e eu vou te falar que eu não sei, eu não sei aí no, no sul, mas aqui em Brasília, esse último mês, teve um aumento, principalmente em, em alimento, cara, surreal, teve ração que teve aumento de 60 reais, cara. É, a gente teve aqui o um aumento uh, in, in, in, em janeiro, né, agora a gente teve um aumento de 7% de novo, e... E subiu ali em torno de, de 15 a 20 reais a ração. Mas é, é oferta e demanda, né, cara? Enquanto tiver essa, essa situação aí, vai aumentar bastante. Só espero que quando amenizar, que abaixe, né? Não, não pode só subir, né? É, tem que, tem que baixar, cara, porque tá, tá, tá difícil. Foi, foi para um patamar muito elevado. E se você pegar não só as rações super prêmios, as rações prêmios também, hoje em dia, você, você tem ração prêmio no preço de super prêmio aí. É, tá bem complicado. É, isso aí é devido a, a, ao rali das commodities né, que tá tendo. E nós ainda tem um agravante, porque você coloca milho, soja, né, que aí o farelo disso é um dos subprodutos que faz as, as rações mais baratas, né, intermediárias e mais em conta. E o petróleo também é uma commodity. Então, além de aumentar o frete né, do transporte que também encarece muito da ração. A gente está no supercípio das commodities, você coloca o dólar, né, que é contado em dólar, é, fazendo o máximo, agora deu uma caída mais, tudo acima de R$5, né, então, aí, aí, acaba que, fica, aí, entra em outra coisa, né, como é que você mantém uma criação de qualidade e seriedade, é, vendendo um cachorro a x preços, né a conta no bate o cara que vende o, o cachorro muito em conta, falar que é uma criação séria, é complicado, porque o cara, se for dar ração super superprêmio, veterinário, às vezes tem que fazer cesárea, cachorro não dá leite, tem N coisas que pode acontecer, problemas, e tudo encarece, né e, e na hora que você vai vender um filhote e você pede 3, 4, 5 mil reais, a pessoa acha caro. Né? Mas aí você tem que levar em consideração vários fatores que tem atrás disso. né e Isso porque ainda é. nem começou a fazer os exames com, com muita frequência. Né? Na hora que viabilizar mais todo mundo tiver fazendo, Vai ser o outro gasto, né? Que é necessário, né, mas vai ser um gasto. Uma pergunta que eu vou querer saber do, dos dois eu só, departamentos. Eu só, eu só queria, falar, eu queria falar um negócio ali que eu não vou defender o preço da ração, mas o Giovanni tocou num assunto ali que é bem legal. Que assim, ó, como o, a, o grão subiu, né? O valor do grão, tem muita ração que tira a proteína do milho, da, da soja, do trigo, o que seja, e para eles não alterar, eles subiram o valor da ração. Tá? E eu, a gente estava falando antes em pré-disposições alguns cães vão ter predisposição à soja, alguns cães vão ter predisposição ao milho, alguns a proteína de cada coisa. Então, por exemplo, eu trabalho hoje com a ração X, não vou fazer propaganda aqui. E se ela trocar a proteína e desencadear uma reação nos meus cães aqui, também fica bem chato para mim, entende? Me complica. Então, eu entendo que eles têm que manter a qualidade, mas assim a gente também tem que manter a qualidade. E a gente, eu não vivo de cachorro, isso é um hobby para mim. Só que muita, já, já tirei muito do meu bolso para dar qualidade de vida dos meus cães. E muitas vezes o, que, o, o tutor não entende isso, né? Ele acha, pô, mas tirou uma ninhada lá com 10 filhotes ou com 8 filhotes, vai ficar rico. E, cara, eu já, já paguei cobertura, já paguei cesárea, já paguei ração e tive um filhote. Entende? Cara, e, fiquei falar... com filhote, e fiquei com o filhote, então é... Eu vou te, vou te falar um negócio. Se quem tá assistindo a gente aí tiver a ideia de fazer criação de cachorro para ganhar dinheiro, esquece, meu amigo, esquece. Isso, é, isso tem que ser movido pela paixão, pelo gosto mesmo, porque senão não vai, não vai valer a pena, você vai ter muito problema. Cara, vai, vai, vai ganhar dinheiro se explorar a vida animal, né? Se, se for ah, um sim. explorador, se for é, explorador é, vai ganhar dinheiro, mas vai se arrumar numa cadeia ligeirinho. Então, vida, né? Ainda mais que essas criações de defesa ao animal aí, cada, cada dia mais o cerco está se fechando. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que vai em cima disso que você estava você falando aí, Toma. Existe, existe alguma conversa dentro desses departamentos de tentar, de alguma forma, politizar ela, de buscar esses políticos para tentar trabalhar em razão da, da causa? Agora apertei. eu acho que... Não, é que assim, cara, é que eu, eu, quando eu falo em política, é um processo bem seletivo, porque tem gente, tem aquele candidato que tenta se promover fazendo uma causa animal e tu vai ver o cara nunca juntou um cocô, né? O cara nunca... nunca resumindo, nunca fez nada por, por, por cachorro nenhum, ele, ele pegou um cachorrinho no colo e fez uma propaganda então é muito difícil tu politizar isso, entende? Tem que ser alguém que já vem de anos trabalhando que tu sabe que faz um trabalho legal que tem lá no, uh, algumas ideias que batem com a do, do departamento e de alguns criadores para a gente tentar uh, absorver alguma coisa daquilo ali pra ajudar a raça né? ajudar o, o cão no contexto geral Mas, bate... então... pode falar pra terminar Não? É que daí, como eu falei, é um processo bem seletivo também, né? Porque quando envolve política, cara, é complicado. Por que, que eu levantei esse tema? Se a gente entrar, por exemplo, no, no site do, do Buterrier Club, lá, lá eles têm uma, uma matéria falando sobre isso, que é primordial na criação você tentar politizar ela de alguma forma para você ter alguém quem, quem defenda você, não só na criação de, de leis, mas em, em ajuda no benefício tributário, por exemplo. Num momento de dificuldade dessa, conseguir isenção de tributo, por exemplo, para ração para criador, alguma coisa assim. Foi por isso que eu levantei essa questão. Existe alguma possibilidade disso aí, Giovanni? É, sendo bem sincero, a gente não chegou a olhar a fundo isso. O que a gente é, pensou em, em fazer, é, por exemplo, começou, começou a rodar tudo, né, já tem associados, está, está girando, é. Tentar comprar em volume para poder ganhar desconto, né? pensando questão de tributária, né? Compra, então, como você... cria... Compra como criador, né? É, é, não seria nem isso, né? Porque também, mas quando você atinge, por exemplo, eu consigo comprar um caminhão direto da fábrica, por exemplo. Uhum. Então, com certeza, o preço vai ser totalmente diferente do que eu pego do distribuidor. É. Uhum. é e a gente que pega do distribuidor a gente tem que ter autorização para repassar, né? Se a gente, por exemplo, está comprando ração para para nosso consumo e está repassando, a gente tem o risco de ser cancelado nosso cadastro lá. Então nem nem é recomendado que a gente faça isso, né? Mas eu acho que eu acho que eu não sei como é que é a criação desses departamentos, mas eu acho que se esse departamento for de, criado de forma legal, por exemplo, com CNPJ, eu acho que facilitaria, né? É, o nosso aqui, a gente já está olhando para tirar o CNPJ, mas se tudo, nota fiscal, vai ter tudo, né? Só que pelo CNPJ do próprio departamento. Então, é assim, esse é um meio, no momento, que a gente está pensando em fazer para poder trazer mais um benefício para o proprietário, né? Para o tutor. Agora, essa questão aí é é, é, é assim, um pouco complexa porque envolve muitas pessoas, né? Então, tem, a gente tem um pensamento vai ter que começar a mexer nisso para ver qual que é o caminho que a gente vai ter que trilhar para poder trazer mais benefícios para quem tem boteja, né? É, e essas coisas vão aparecendo com andar da carruagem também, né? Mas eu acho que... batendo na tecla de novo aí, eu acho que seria interessante a gente tentar buscar também esse lado político, porque a gente está vivendo uma fase hoje que... Que talvez as, as, essas mudanças que vão acontecer na parte de legal de legislação não sejam tão atraentes para a nossa raça, né? A gente vê o cerco, o cerco se fechando de uma forma assim, surreal. A gente tem vários desses defensores aí da, de causa animal que não está defendendo animal nenhum, cara, muito pelo contrário, está atacando, né? Eu acho que seria, um, seria interessante botar na pauta do departamento na frente, aí a gente ver essas possibilidades, ainda mais que 2022 está logo aí, né? Para a gente juntar um, um pessoal para apoiar um candidato que que, que possa trabalhar olhando para nossa causa também, eu acho que seria interessante, não acho? É? Sim, na verdade você falando nisso é eu eu já criei pássaros é né? tipo Curió, Canário, então Existe também uma, uma briga muito grande com esses defensores aí da, né, de animal preso e tudo mais, e existe uma comunidade gigantesca de criadores de aves por trás disso. Gigantesco. Eu acho que se brincar tão gran, grande igual de cães. Né? E, e aí eles conseguiram é, ter um contato dentro é, pessoas que são políticas, né, deputados, essas coisas, que e vestiram a camisa deles né, e briga por eles nisso. Então, a gente não chegou a discutir, debater a melhor forma, eu posso até, no meu caso, eu posso até ver o que é a pessoa e entrar em contato com essa pessoa para poder, já que ele está na causa animal, né, ele poderia apoiar e a gente apoiar ele, mas isso aí é, tem que ser discutido com todo mundo do departamento né, e, e ver qual que é a melhor forma de fazer para trazer o benefício para a raça, é, porque o, o maior benefício mesmo vai é ser para raça, né, no caso. O que eu vejo é que a gente precisa de uma voz lá dentro, realmente a gente precisa de uma voz lá dentro, com ideias de projeto e, e tudo mais. Eu acho que o, o Ricardo ali já, já organizou alguns eventos, como caminhada e, e próprio encontro, e a gente tem essa mística ainda do Bolter ser um cão agressivo, do Bolter ser um cão de rinha, do Bolter ter que usar focinheira, e, e daqui a pouco não é tudo isso, tá? A, a gente tá criando o departamento, vai criar o um podcast pra gente exaltar isso aí, a questão do temperamento, saúde, comportamento, padrão, tudo isso a gente vai exaltar. E no momento que a gente tiver uma voz, a gente pode até organizar um encontro onde os cães não precisam usar focinheira, não precisam estar com aquele, aquela dificuldade mais que... que atrapalha a respiração deles, com certeza. E eu acho que a gente precisa realmente dessa voz, só que quando envolve política é uma coisinha mais complicada, né? Porque, como eu falei, tem muita gente que às vezes usa uma máscara ali para se promover e quando tá lá dentro ele esquece da gente, né? A gente, fez, a, gente ah. fez muito, a gente fez muito barulho nesses últimos anos ali que tentaram fazer um projeto de lei para proibir, proibir a criação, né? Que é completamente errói, onde tu vai terminar com várias... Vários, várias raças né então a gente conseguiu fazer um barulho e foi cancelado isso aí mas é tu, tu tentou fazer projeto de, de, de encontros e encaminhado tu sabe como é que é a dificuldade né cara é mas eu acho eu ainda acho que é um, um mal necessário eu acho o seguinte o, o se a gente se a gente pegar eu não sei como é que é a legislação eu vou, até, eu vou até entrar no, num tema que não estava previsto na, na nossa conversa aqui, mas já que a gente já tocou no assunto, eu vou, vou levantar essa questão aí. Eu não sei como é que é a legislação aí no Sul. Aqui em Brasília, a nossa legislação não obriga o Guterri a usar a focinheira, por exemplo. Ele eu vi um projeto tem... de lei essa semana, que, que não... para pra frequentar ele... praça, parque e caminhada tem que ter focinheira agora. É, aqui, aqui em Brasília, a lei foi, foi feita o seguinte, ele fala que tem que ser... O uso obrigatório de focinheira em cachorro de grande porte e destinado a ataque ou guarda. Se a gente for trabalhar em porte, o é grande porte. Se a gente for trabalhar na destinação, ele não é nem ataque nem guarda. Então, não seria obrigatório. Só que a gente vê, por exemplo, qualquer, qualquer programa desse de televisão, quando tem acidente, é meter o pau. Ah, que está sem focinheira, tem que usar focinheira, tem que não sei o quê. Então... Hoje, que a gente tem uma, uma legislação em Brasília que não nos obriga a, a fazer uso, eu fico imaginando quando essa, esse projeto de lei, porque hoje a, a, as leis são estaduais, né? Quando isso virar uma lei federal, que na lei federal vai vir o nome de cada raça obrigatória, e nesse projeto de lei consta o Buterrier, é mais ou menos um projeto parecido com o que já acontece em São Paulo. Quando isso alterar, cara, pra gente, a gente não vai ter vida fácil na rua, entendeu? Entendeu? eu acho que a gente já sofre um certo preconceito com o cachorro pela fama, pela fama e a lenda que criaram da raça em si quando a gente sai com esses cachorros, e se a gente tiver uma lei por trás que atrapalhe, vai ser ainda pior da gente andar com... Aqui em Brasília, está acontecendo é. um cenário hoje em dia de você estar tá passeando com o um cachorro na rua e alguém apontar o dedo, alguém te acusar de alguma coisa, alguém querer que você se retire do local porque seu cachorro está sem focinheiro. Eu vou dar um exemplo, a gente fez um evento uma vez num ponto turístico aqui de Brasília, chamado Torre Digital. Quando a gente estava nesse evento, eu devia ter aproximadamente de 30 a 40 cachorros nesse evento. Quando a gente estava nesse evento, chegou a, a polícia militar no evento e veio, veio fazer, fazer o questionamento sobre o uso da, da focinheira no, nos, nos cachorros que estavam participando. Aí eu expliquei para ele a legislação, abri no meu celular de legislação, expliquei, não sei o quê. Ele virou e falou assim, oh, de duas umas, ou vocês saem daqui, ou eu vou chamar a polícia ambiental para prender todos os cachorros. Eu falei, cara, desculpa, você quer chamar a polícia ambiental para prender os cachorros, você chama. A gente só vai ter um outro problema na delegacia, porque você está tomando uma decisão que você não, não pode tomar. Eu estou te mostrando a lei. A lei está aqui e ela tem que ser seguida, ninguém tem o um poder maior que a lei. E fiquei explicando com ele numa conversa demorada, consegui, consegui ele fazer o um entendimento e tudo mais, a gente continuou, continuou com o evento lá. A gente não teve nenhum problema de tipo, a reclama, reclamação de latido, de barulho, nada. Foi alguém que viu os cachorros, chamou a polícia porque viu a quantidade de cachorro lá. Eu fico imaginando, quando, quando essa, lei, essa lei federal for aprovada, cara... Esses eventos nossos vão praticamente deixar de existir, porque a gente vai ter que ter um, um, um local apropriado para isso, cercado para isso, fechado para isso, e acaba que a nossa divulgação da raça não vai não vai ser viável mais, sabe? Vai ser tipo um negócio fechado para aquela bolha de quem tem. Quem não tem não vai conhecer, porque não vai ter acesso a ela. Cara, assim, ó, é muito... eu vejo eu vejo uma covardia muito grande com a nossa raça, porque assim, não só com a nossa raça, com cães de média a grande porte. Hoje hoje se se for ver quais cães que mais atacam, são os cães de pequeno porte, os toy, tu entra na casa de um, de um conhecido teu, ah, cuida que ele pega o garrão, o calcanhar, ele vai te morder, não sei o quê é sempre um pequeno porte, só que o que, que acontece, quando o médio ou um grande porte faz um ataque por negligência de um tutor, que daí é erro do tutor, né, quando esse pequeno, esse grande porte ou médio porte faz um ataque, dá delegacia, da polícia, da processo. O pequeno porte, quando foge do portãozinho e pega uma criança, dá posto de saúde, dá hospital, dá médico, só que não dá, não dá delegacia. Esse que é o problema com nós, com a nossa raça, entende? Então, assim, ó, eu vejo o pequeno porte muito mais agressivo, tanto que eu vou no parque com o meu cachorro na guia, vem aquele Yorkshire, vem aquele pincher, vem aquele poodle uh, com o intuito de latir, de morder o meu cão, e ele não tá nem aí. Ele não Cara, deu eu essa vou... agressividade. Eu vou, levant... eu vou levantar um ponto aqui que ele é bem polêmico. Eu te falo o seguinte, eu afirmo com todas as letras, se a gente pegar o um ranking das, das raças, da, tipo, das dez raças que mais atacam a pessoa, essas raças que são ditas como violência, cara, violentas, não vão nem entrar, cara. Hoje em dia, hoje em dia você, vê, você vê televisão, cara, quem, quem é criador conhece um pouquinho. O cara anuncia lá, fala assim, ah, ataque de pitbull, você vai olhar, cara, desculpa, que não é um pitbull, que não vira lata. É, uma é um dia... mistição. É, e hoje, é raro você ver, você ver pitbull, pitbull de verdade no Brasil hoje. A raça prostituiu demais. Então, tipo, qualquer cachorro que tem a orelha cortada hoje é pitbull, sacou? Assim como se acontecer um ataque de buterrier, é comum também do cara falar, ah, um pitbull veio aqui e atacou, atacou um menino, por exemplo, sacou? Então, é muito é muito, cara, é muito problemático isso aí. No, no, no que você falou de... Mas O problema que é o seguinte, você pode ter certeza que essa, que essa pessoa não comprou um cão de um criador sério, pode ser qualquer raça. Que Porque a pessoa que faz seleção, a pessoa que é um criador sério, é, você não tem esse tipo de problema. E se caso chegar até um dia esse problema, a pessoa vai te dar suporte. Né? Vai te instruir ou vai pegar um animal para trás ou alguma coisa desse tipo, porque porque é, nem você falou, você vai lá, ah, o Pitbull atacou. Você vai ver, cara, não é o Pitbull. Ah, o Bull atacou. Não, aquilo ali não é o Bull Aquilo lá é um cachorro mestiço que pode ter aquilo ali, né? E isso vale para qualquer outra raça. A gente sabe que tem raças que têm predisposição para guarda, né? Então, por exemplo, eu acho que o Fila. Fila mesmo, por muito tempo, se você chegasse numa exposição, se o juiz chegasse perto do cachorro o cachorro não rosnasse, ele era desclassificado. É né? porque assim, é um cão que ele foi desenvolvido para guarda e ter isso. Né? E, e você pega, mesmo esses cães, se você não vê o cão que tem, é, é para guarda, você vê que ele atacou algum, alguma pessoa, tipo, escapuliu e atacou alguma pessoa. Provavelmente é um cachorro que é mestiço e que não teve instrução ou comprou de algum cachorreiro, e que que né, só criou lá e sem, sem nenhum conhecimento do que estava que fazendo. É, é, é essa, essa conversa aí é tipo, é uma conversa para o nosso próximo podcast aí, que a gente vai longe, né? É uma conversa longa. O que eu posso, o que eu posso afirmar, cara, se, se a gente fizer uma pesquisa aí de, de ataque a, a ser humano, de um de um ser humano, cara, o índice disso é baixíssimo. Esse cachorro, ele é totalmente devoto ao dono, cara. Eu acho que não, é difícil da gente achar outra raça que é mais apaixonada ao ser humano do que essa, sacou? uma, uma o... raça tão tão leal uma, uma raça tão leal à, à família né não só ao dono a família uma raça tão leal eu tenho certeza eu, eu hoje tenho filho pequeno tenho sobrinhos aqui eu tenho certeza que ele ele não não não vai deixar ninguém encostar no meus meu, meus sobrinhos ele é uma raça que, que fica muito próximo da família ele ele não vai deixar um estranho entrar ele é um cachorro muito muito bacana nessa parte só que também ele é muito sociável onde tu dizer bom dia para a pessoa parece que ele também é o melhor amigo daquela pessoa né então, ele, ele é, uma, é um cachorro muito, muito... Cara, eu tenho até medo que roubem meus cachorros, para te ter ideia. Assim, se alguém chegar aqui e conversar acontece. muito com eles, eu acho que leva, cara. Eu acho e que acontece. leva. Pra gente, pra gente encaminhar esse vídeo aí pro final, a gente começou a falar por alto aqui, mas a gente não, não debateu esse tema aí. O departamento, o departamento, então, já tá certo que vai fazer a realização desses eventos. Vai ser, Como é que vai ser o formato desses eventos? Vai ser uns, uns eventos em, em ritmo de sei lá de exposição uns eventos mais profissionais ou vão ser eventos públicos de divulgação da raça também vamos lá Thomas que aí a gente já, já começa com você e já encerra com o Giovanni cara eu tô com a gente está aqui com o projeto do, do MET né? que é um encontro de criadores tutores e amantes da raça né que é um espaço aberto é bem amplo é arejado a gente vai respeitar as normas do Covid-19 vai ter vai ter food truck vai ter água disponível e a gente vai fazer o match, que é um, uma exposição julgada por, por criador. É aquela pessoa que tem o intuito, de repente, de participar, de demonstrar teu, teu cãozinho ali, ou entender ou conhecer o que, que é, a gente vai fazer a narrativa, vai tentar fazer um ao vivo no Facebook também, para divulgar bastante. Para fomentar esse tipo de evento. E a gente vai procurar fazer, ao menos, aí dois no ano, para para realmente estar tá divulgando a raça. A gente tem agora dia 17 de julho, todo mundo está convidado, é aberto ao público, não é cobrado estacionamento, não é cobrado entrada, e é apenas cobrado uma taxa de inscrição para aqueles que têm interesse em participar da exposição julgada pelo criador. Essa exposição julgada, ele vai avaliar o seu cão, ele vai te dizer, às vezes a gente fala em cegueira de canil, até o próprio criador, ele tem o um entendimento da raça, mas ele não vê o defeito do seu cão, e por isso que a gente tem essa, essa, esse match que que vai ser julgado por um outro criador, que pode te passar um ponto que tu não tá conseguindo enxergar na tua criação. Isso é muito importante até para a gente aprimorar uh, o padrão da raça e, e ter uma melhor criação aqui no Brasil. Nesse, nesse match que vocês vão realizar aí, eu como proprietário de um cachorro posso ir lá e participar também, eu não preciso ser profissio, criador profissional. Não, não, sem dúvida. Pode participar, pode levar a família, vai ter a chance de conhecer outros cães, outros criadores... Tu pode ir só, só para prestigiar o evento e levar seu cãozinho lá, claro que é, na guia, né? Não vai deixar soltinho lá. E, e, e cara, vai ser todo mundo muito bem-vindo. Até quem não tem o Bolter e quiser ir para conhecer, vai ser muito bem-vindo. Cara, muito legal. Eu, eu acho que, que tem tudo para ser um sucesso esse evento de vocês aí. E pode contar com a gente nessa divulgação aí do, do evento de vocês, tá bom? E Conta eu a, sei a de presença vocês. de vocês também. Cara, nesse, nesse vai ser difícil, mas nos próximos a gente já pode fazer esse intercâmbio aí com, com certeza. Show ah, de bola. E aí, e você, Giovanni, como é que tá os projetos então, de de evento do Departamento de Brasília? Então, a gente pretende sempre é, fazer um evento ou mais de um evento, né? É, um pensando que nem um médio uma especializada, né? Que é basicamente a mesma coisa, para. Pensando no, no criador, né, É a avaliação de outro juiz, né, ou daqui ou de fora, para poder ter esse feeling de como que tá indo a nossa criação. E também vai ter os eventos que serão direcionados para os tutores, né, os encontros, né, seminários, palestras, pensando no, no tutor. A gente vai trabalhar essas, essas vertentes aí. Legal. Cara, eu acho, que, eu acho que a gente já deu de pronto, assim uma ideia bacana para quem vai assistir a gente aí do que vai ser esses departamentos. E eu acho que os outros temas agora a gente, a gente guarda para um próximo, um próximo vídeo desse aí. E, e vamos levar em frente ó, esse projeto. Eu acho que é um projeto de sucesso que a gente tem disso aí. Nós vamos, sem contar que é de uma paixão nossa, né? Ficar, ficar sentado horas aqui falando sobre, sobre a nossa raça é, é prazeroso, não é trabalho nenhum. Então, vamos, vamos, vamos sim levar esse projeto para frente aí, eu acho que a raça só tem a ganhar. E quero pra, parabenizar o Departamento de Brasília, o Departamento de Gaúcho, pela essa iniciativa. E, de novo, quero colocar em público aqui, pode contar com a gente sempre, o canal do, do Buterre Brasília está aberto sempre que precisar. Beleza? Eu quero que agradecer eu... um recadinho aí? Não, eu queria só agradecer a oportunidade né, a gente está trocando essa ideia né creio ou não vai com certeza trazer mais pessoas para poder entender e saber o que que é a raça né, agradecer aí pela pelo bate-papo aí né pelas trocas de ideias cara eu quero agradecer em nome do departamento gaúcho o espaço né a, a iniciativa de ceder o teu o teu canal o teu espaço o teu tempo que a gente sabe que hoje é muito importante e acredito que vai agregar muito e a gente estando junto aí, agora, Departamento Gaúcho, Departamento de Brasília, Departamento de São Paulo, do Rio de Janeiro, isso aí vai fomentar muita raça e, e só tem a crescer, só tem a agregar. E a gente novamente agradece o espaço, Ricardo. Legal. Eu queria deixar, para finalizar aqui, deixar em aberto todo mundo que assistiu a gente aí, quiser deixar algum tema para um próximo vídeo, para a gente realizar esse podcast aí, só deixar no comentário que a gente vai avaliando e vamos vendo as possibilidades da gente sempre trazer alguém com conhecimento ou até um especialista no, no assunto, beleza? Então, desde já, agradeço a vocês e vamos em frente aí, tá ok? Abraço, pessoal, até mais. Um abraço, valeu.